O teu pai e você ficavam o tempo todo no mar, né? É. Ficavam 20 dias? 20 dias, até o mês. Voltava, ficava alguns dias aqui? Dois, três dias em casa e voltava para ir para Aí levava mais 20, 20, 17, um mês trabalhando lá. Quem é que cuidava da casa? Muita muita gente, agora quando eu me casei a minha mulher e eu ia trabalhar. Quem mandava então aqui em Busa eram as mulheres? É. Antigamente era a mulher que mandava tudo, eu acho que ficava em casa. Antigamente, os, os homens, quase a maior porção trabalhava para o rio, para sobreviver. Então, a mulher sempre foi importante na vida de Búzios? Para é, nós foi, né? principalmente para mim. Né? Tu obedecia elas? Graças a Deus. Tu obedecia a tua mãe e a tua mulher? Muito boa, patroa, minha mulher, muito boa. Nunca me faltou nada, nunca tive arrependimento. Quem? Até hoje. quem cuidava dos filhos? É, era ela. O pessoal estava para trabalhar para sustentar eles. Mas ela tratava de tudo. Cuidava de tudo aqui. E dentro da sociedade aqui, quem mandava aqui eram as mulheres ou os homens? Aonde? Aqui em Búzios. É, antigamente eram as mulheres, né? Que a gente não parava aqui, né? A gente não ficava aqui, a gente trabalhava para fora. A gente era com a maior porção de homens, todo mundo trabalhava para fora, não tinha ninguém aqui. Só aqueles que não trabalhavam, que não, não gostavam daquela vida, aí trabalhava aí na roça, na... o resto era só na peste. Só na peste. E as mulheres mandavam então? É, as mulheres mandavam. Até a gente chegava. Quando a gente chegava a gente mandava dois, três dias. Depois ela mandava outra vez. A gente ia para fora, ela mandava, começava a mandar na casa outra vez.